Ai, ai, não aguento mais ficar em casa aqui, por causa desse coronavírus, ficar de quarentena, não tem nada o que fazer. Ai, ai, eu vou descer aqui da minha cama e vou ali olhar as notícias para ver se a gente ainda tem que ficar de quarentena. Bom dia, Jujubinha, vem tomar água. Ai, ai, vamos descendo... Ah, eu vou escovar meus dentes e lavar minha mão. Prontinho, mãos lavadas. Agora eu vou ver um pouquinho das notícias.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 Ai ai, então vamos aqui. Ai, também, olha, tem pouca comida aqui na gaveta e só tem um pouquinho desse. Olha quantas pimentas tem e poucas linguiças. E as rosquinhas e os coberturas estão acabando. Ai, vou fazer um café. Dizem, dizem, falaram que a gente pode pelo menos ir, ir no mercado comprar as coisas e ir na farmácia comprar álcool com gel. Então, acho que depois desse café da manhã eu vou ir lá. É bom eu economizar comida. Está pronta a minha rosquinha. Hum... Hum... Ai, que bom. Ai, então eu vou... Eu vou ir lá. Já tô toda normal... Trocada. Eu vou chamar meu carro... Então vamos continuar aqui, olha. As pessoas, os prédios estão tudo vazios, vazios na varanda. Ai, ninguém pode... A rua tá muito vazia. Se não tiver vazia, eles estão conversando de onde Ai, então eu acho que eu vou primeiro no mercado que é mais útil. É melhor já irmos no mercado pra gente deixar a parte de trás, sim, pra gente ver quantos, quantos que espaço vai dar pra, vai sobrar pra, pra álcool com gelo. Vamos ver se aqui, se a, vamos comprar nossas coisas. Nesse momento é muito bom a gente comprar várias coisas. Vou colocando aqui na sacola, Vou pegar um queijo pra gente fazer sanduíches. Pegar muita água E olha, só tem... Tem pouco, só tem três fileiras de, com três garrafas de água Todo mundo pegou várias coisas E aqui não tem algum gel Então vamos ter que ir lá... Vamos ter que ir na farmácia comprar Olha, tem um bolo. Vou levar um bolo e as partilhas estão bem vazias. E agora eu vou pagar. Toma, moço. Ai, ai. Então vamos andar. Abri aqui meu carro. Vou tomar cuidado pra não bater em nada. Ah, então eu vou continuar. As pessoas, o trem tá vazio. Aí, chegamos aqui na farmácia. Vamos entrar. Nossa, pla... tem poucas pessoas aqui no, no médico. As pessoas estão de quarentena mesmo. Ah, então vamos procurar um álcool gel aqui. Ai, e eu... Estou sentindo muitas dores e... Eu vou ter que fazer o exame de coronavírus para ver se eu estou ou não. Nossa, falaram que eu, tudo, a rua está toda vazia e, e não tem muita gente andando na rua. Ai, ai, então vou fazer o um exame aqui. Ai, ai, terminei o exame e vamos ligar. E aqui vamos ver o nosso resultado. O resultado disse que não estamos com o coronavírus. Mas então vamos pegar um álcool em gel aqui. Peguei, vamos peguei o álcool em gel. E agora eu vou lavar minhas mãos para me poder voltar para não ser contaminada. Ai, já anoiteceu Então acho que é bom eu voltar Vou entrar no meu carro E vou voltar pra casa Nossa, ai gente, sai da frente Ai meu Deus Vamos tentar Vamos tentar Passar por ali Aquela brechinha achei que dá. Ah, ainda não. Vamos ter que dar a volta na cidade. Não tá pau nesse caminho não. Ai. <risos> vamos ter que dar a volta na cidade. De ré ainda. Pronto. Agora vamos continuar. Agora sim. chegamos no um outro caminho ai ai alegria nossa casa já estamos vendo então chegamos ai ai olha tem ninguém na rua Ai, ah, então vou chegar em casa Já vou lavar minhas mãozinhas Já vou direto para casa E vou guardar as minhas comidas Que a gente comprou Ai, ai Vamos vir aqui Guardar Guardar as maçãs Na fruteira Guardar os queijos Guardar as águas na geladeira Vou pegar até um copinho de água. Ai, vamos... E parece que acabam as notícias, mas amanhã terá mais. Ai. Então eu vou ir lá no... Em um outro quarto, num quarto de hóspedes, porque aqui tem uma TV. Oi, gente. E vamos tentar assistir. Estamos aqui, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mostrar a historinha da Chapeuzinho Vermelho. E eu vou ser a caçadora. Só que ninguém ai. sabe. Então... isso no Ai, ai. Então... Vamos ir aqui no nosso notebook... Ah, que legal esse vídeo da Jujuba Bananica Ela precisa chegar em 200 inscritos para fazer o sorteio de, de 500 robux Bom, Parece que 10 pessoas vão ser sorteadas E de, as 10 pessoas vão ganhar 50 robux E parece ser hoje, porque só falta 4 inscritos Então, agora a gente corta a gente pega aqui, ó, pera. Vou pegar o furo da Noite mesmo. Aqui. Finalizou o vídeo. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da historinha do Coronavírus e sempre se prevenindo. Aqui. Ah, e le... não se inscreva, um sorteio de 500 e Robux hoje. Falta só apenas 4 inscritos. Então galera, compartilha esse vídeo para quatro pessoas. Que o sorteio vai ser quase vai ser hoje. E, então pessoal, já deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!